Ah, mas agora eu estou de volta, voltarei a fazer bastante live, porque eu não tenho mais nada agora... Ah, na verdade eu tenho um evento, dia 25. Imagina a pessoa sobe no seu ombro e depois fica aquele fedor de bunda suada em você o resto da noite. Cara, eles não limpam a bunda, não? Bunda suada, fedidas são essas. Ah, tira a dor, fuck! Tá, mas a gente tem um problema muito grave aqui, né? Que fucking MF agora é, é forte. Não vou jogar de MF porque MF tá forte. Sou hipster. É, de, não, de fato tem gente que tem cheiro de bunda. Sabe aqueles, aquele salgadinho? Tem um fandangos que tem cheiro de bunda também. Vou pôr MF? MF. São como marinheiros de primeira viagem. Eu cuido do caso Eu cuido do caso Não importa a situação, uma boa investigadora sempre mantém a calma Tem gente que toma banho e cheira mal igual, mas não é possível Você nunca viu alguém com cheiro de bunda? Vai num evento vai na BGS Vai na BGS Não, meus viewers são todos cheirosos Ah, eu não sei como é que joga mais, cara Já tá, já, já tô tudo errado aqui já Ah, gente, na live de hoje vocês vão ouvir o tech tech, vão ouvir os mouse e paciência Não tenho, não tenho o que você. fazer Não vou tolerar isso. Tá. aqui 100%. Adoro Ah, a eles é chata, hein? Ivern Yumi. A ult da Caitlyn devia executar? Ah, não seria ruim mesmo, né? Não seria. Deve dar pra colocar uma mecânica de executar na ult da Caitlyn, de fato. Que isso? Por que não pegou na Yumi o que? Vocês viram? Esquisito. Nem um minuto de sossego. O creme nunca descansa, então é melhor preparar. Ups, um okay, pouquinho greedy. Eu não tô me sentindo um jogador de alto nível, tô me sentindo super ledo por fazer muito tempo que eu não jogo. As team fights contra eles tendem a ser bem desagradáveis, né? Pelo fator Yumi Ivern. Ele tá de blue, tem alguém de blue? A Yumi tá de blue. Ah, que safada! Ela pegou do Ivern. Oh meu pai! Vence de novo! Ups. Trolei um pouquinho. Poi sério. Trolei um pouquinho, trolei um pouquinho. Ih! <risos> eu quero fazer só dano nesse jogo, eu não quero fazer attack speed. De verdade, acho que vou fazer coletora. Eu esqueci que eu não tinha spell ali, cara. Trolei. Ah, será que vale a pena a gente morrer pra pegar essa Trolei, ah. trolley. Oh, Acho que eles morrem também. Ou oh, não, né? Porque curando um pouquinho ali, né? Um pouquinho shield. Eu já tá levar a torre, né? Já que eu ia morrer, aí. Né? Eu nunca era. Dá muito tempo ali, tadinho. Pô, que a nossa comp também, assim, é dura, né? Boneco parrudo. Eita! Cuidado, com a <risos> Sou não te Isso também um snare aqui. Não era pra mim isso, eu acho. Não era assim. Fazer uma IE yeah agora... Era pegar agraver o 11 pra minha te machucar. Já sabe como é que funciona, né? Deixa o seu like, ativa o sininho, se inscreve aí no canal e bom vídeo. Sabe uma coisa que é muito chata? Antigamente era, pelo menos, não sei se hoje em dia ainda é. Contra a LeBlanc as pessoas pegavam Caitlyn, o bot, e a Caitlyn vinha pro Mid faltando a LeBlanc toda hora. Era uma coisa que se fazia muito tempo atrás. o foi Isso. Cyber. E? E e a Leblanc tá viva Faz mesmo Mas eu só queria vir de verdade pra lutar ela Hum Vai precisar se ela morre? <risos> Devia dar... Começou a dar muito dano, ele quase morri eu temos um Arauto acho que a minha call é ficar lutando a Leblanc mesmo antes das lutas pra ela te ultar. Tem que achar ela. Oh, foda-se. E Leblanc. Leblanc! Não quero fazer attack speed nesse jogo, não. Ai. Eu Ah, olha esse VIR me matando aqui, cara. Tá batendo lá na wave e tá me matando. matando cara batendo na wave <risos> <risos> <risos> A moral é que Caitlyn faz sentido não fazer ataque speed Porque ela usa uma arma que quando atiro tem que machucar Ela é uma sniper Sniper não é pra atirar tão rápido, certo? É pra quando atirar, machucar Então faz mais sentido fazer dano na Caitlyn do que ataque speed Tem um plato Tem um lado. Mano, o que, que eu tomei que eu fiquei preso? É essa piranha? Ah, cara, olha o dano que eu tomei dessa civir, você tem que tomar outro ataque da vi, mano. Muito chato. Ela tomou um critão de 1300 ali, tá? Ah, não gritei? Ela, ela perdeu a passiva no meu hit. É isso. É de em algum momento esse vídeo ia ficar online, né? Não, não acho que a penetração é melhor nesse jogo Porque ia é pra matar o Renekton Para quê? Ele já morre em dois tapas E o problema da Sivira é que ela, se vira que ela bate na minha frontline e eu morro Mais forte que isso ela não fica pelo menos Ai ah, cara, esse Ivan acerta todos os Kies, inferno. Essa fight eu tava com o um Cisco do meu olho, não valeu. Aí não tá aparecendo Go, hein! Ah. Ah, a cara não dá nem pra comparar a diferença de utilidade da Yubi pra cena Ele devia ter não flechado, devia ter só aceitado ali Ou flechado antes ou não flechado herói Ah, olha isso aqui, mano Na moral Cena. Ah, é isso. De um lado Yumi, de outro lado Cena. <risos> Cara, tem nem comparação. E vira muito mais boneco do que Keiko também. Jump a bitch.